meses de sub, o Gargamel renovou os quatro meses ele falou, Marquinhos, dá aquele help. Tô ficando com uma mina há um tempo e a gente tá se gostando bastante, mas nada sério, só que a melhor amiga dela, que também é muito aqui, minha amiga, top, começou a dar muito em cima de mim. E eu não sei o que fazer dessa situação. Ué, Garga, quem quer tudo não tem nada, mano. Aí, Pô, galera. Tô aqui, mano eu tava só esperando um guerreiro aqui. Paisão. Aí é foda galera, nós tá aqui, pô, não tem mulher, nós tá, sozulado, nós tá devagar e tal, <risos> aí o cara tá logo com duas tá, E ele tá... O Nunu, pô, Gargamel essa Kiana aqui. Vai chupar dois peitos lá, Gargamel, pelo amor de Deus Minha As bolinhas, galera, então eu vou upar as bolinhas por causa mãe, disso, falar. Descobri agora se meu campeão é roubado, véi Agora que eu vou descobrir se o papel é roubado. Oh. <risos> Ai, meu Deus do céu! Para de brincadeira! Ó, oh, vou flashar, oh, vou, vou, vou flashar. Ai. Vou flashar, vou flashar. Tô sem W. Não dá, não dá pra fazer nada. Morri. Eu tô brabo, mano. Por que ele corre tanto? Por que ele corre tanto? Ele tá de goste, ele tá de goste. Morreu, morreu. <risos> Eita lá, fica parabéns! Meu Deus! A Catarina, vai, vai, bate aí, sai vivo! Boa, nice! Com nice. o melhor streaming que existe. Oh, ajuda aqui, daqui, ajuda, tá tá ajuda aqui, para de brincadeira, para de brincadeira, para de, <risos> de brincadeira. Eu tô saindo da base. Quinze e nove aí da galera, né? Acabei de ganhar do prate. Cadê a foto Vieno já tava com a mão no Jovirone? Que isso é Charcão? Você, você botou o nome da sua pica de velho? Que porra é essa? Não, que é isso? Pessoal, alguém o nome da pica de Marquinhos? Quem, oh. Que é isso, mano? Dá não, mano. Olha os caras, velho. Marquinhos, você tá com feto de dinossauro aí? Queria convencer minha amada a comprar um pra gente, mano. Tô. Aqui ele. Isso aqui é um negocinho, galera, que eu comprei pro meu sobrinho. Só que aí eu comprei um pra mim também. Pra usar de... Usar de aquelas bolinhas de estresse, tá ligado? Pra ficar apertando. Aí esse ovinho, se você apertar, ele sai a gema assim, né? Do mini dino pra fora, ó. Acho que dá pra ver, né? Não sei se dá pra ver. Olha lá, tem um mini dino aí, ó. Balangando. Aí você apertando ele assim, ele sai pra fora. É o do dinossauro, tá ligado? Foi uns 5 contos aqui, pai. 5 contos assim na lojinha ali. Manda o link. A link eu não sei, galera. Eu fui na loja mesmo. Eu fui, fui, fui numa loja que chama Big Biglar com a minha mãe ali Mas meu irmão comprar umas vasilhas, uns potes, saca? Aí eu, aí eu aproveitei e vi isso aqui, comprei, ó Toma, toma Esse cara já queria link, né, mano? Pensa Mano, o foda é que ele não sabe nem encostar numa wave, mano e Nem criar uma não, situação, velho Não, ele não sabe, nada, pô Ele é um ferro, tô falando pra você Eu não tô de meme, 15 O jogador com script, sem script, ele é ferro Pior que é mesmo, mano. Mano, olha onde ele tá jogando. Eu tô com, tô com agonia, galera. Que que é isso? Ó. Oh. O Akshan chegou na cordinha. Entrou bem. O EZ tá arrebentando. Segurou pelo menos. Triple kill. Ace. Reviveu. Uh! Tá, porra. GG. Dá GG, mano. Acho que é GG, velho. Ué, dragão! Quando o cara aí viveu a família, a família! Não é possível que nós vai ganhar esse jogo mesmo, hein, mano. Doideira. Não, os caras negou, mano. Não... Nah, Mas a vai, vai tentar vai. pedir de novo. Não quer nada. Não. Mata, mata, mata. <risos> Falei que essa que porra ia ser 4h20, mano. Foi literalmente o tempo que eu tava vendo. 4h20, né? A tive um papo massa com Deus. Percebi que ele e minhas orações de anos atrás foram respondidas. O tempo de Deus é maravilhoso? Mano, a minha também, mano. A minha também, velho. Pô, aí, nós, às vezes, nós, tá, tão, tá tão automático na rotina, nós, tá tão script, tão robô, né? Eu me acho um robô, mas algumas vezes, assim, tá tão automático... Que aí quando você para para ver, você... Caramba, é mesmo? lá, aquilo ali aconteceu, ó. Só um que não aconteceu ainda, viu, escola? Que eu tô pedindo bastante, um doze. Que é a namorada, viu, mano? Deus preparar uma varoa boa aí pro guerreiro, né? Que ama o, o marido, que ama os filhos, que ama a casa, né? Que cuida um do outro. Esse não aconteceu ainda não, né? Ah, tá, velho. Nossa, mas aí teve que se expor que vai morrer dois. Mano, olha o dano do Cork, véi! Boa, tu traz nas dela, Mano, a sai não aguenta mais jogar o jogo, mas e. Cara, ele, esse maluco ele, é ele fala ganhável, que nem o Tarzan, véio. velho. Ele tá o jogo inteiro falando que nem o Tarzan, cara. Como assim que nem o Tarzan? Olha o chat, pô! <risos> Alguém terminar com esse <risos> jogo. Que <risos> gol Tarzan é foda, mano. Pô, meu apelido é Tarzan, porra. <risos> looking uh, yeah. mm -hmm. Deixa eu aumentar essa Falei-se, amiga, e ela disse que ia tentar desencanar. Mas é difícil, ponto e marquinho. Eu, eu nem sou de Goiânia, mas tô morando aqui um tempo e me explica o que essas minas daqui têm de errado para ficar afim de mim. Uai, mano, na... Uai. É que, tipo assim, mano, Goiânia, mano. Fala por pro ele... Goiânia, o Gargamel. Ela é a cidade da mulher bonita pro homem feio. que tem de mulher bonita nessa Goiânia? você vai na esquina assim, ó, 30 mulher bonita. Balançou uma árvore e aparece 10 mulher bonita. A... É é bonita pra homem feio, né? Goiânia é assim mesmo. Aí, às vezes, aparece um candanga aí de uma outra cidade. Fala diferente, mano. Bonitão. Pá, tal. Aí, às vezes, entendeu? Deu certo. Então, às vezes, você é um cara bonito, um cara brabi. Mas você não se dava esse devido valor, né? A outra pessoa foi lá e te deu esse devido valor. Pode ser isso também, né, galera? Cara, gaiola? Gaiola na caixa? Não entrou no ar. Gaiola. Meu Deus do céu. Wzinho, Wzinho, Deus cria. Vou nem lutar, mano. Tem <risos> o que fazer, velho. Claro que eu gastei meu W, a gente precisa levar a torre, mas tá de boa. deixa ele amaciado. Eu Feito no bater na wave, cara. Tô colando aí. Não sei se... Ah, eu Hã? acho que eu tô morrendo, eu acho que eu tô morrendo. Ah, eu tava no outtab, mano, mas eu vi que eu tava morrendo. Tira o Juni, tira o Juni, tira o juri. Ah! tira o Juni. Caralho, fala do pós-choque, hein, mano. Será que eu não fala mato, do... só, Mano, que doideira, eu tava no outtab, mas eu vi que eu tava tomando dano, mano. Ah, para, qual é? Ih, morreu. Vou tomar um para. Ô, louco, bateu o um cara de Fimose, mano. Que que é isso? Caralho! Ai, meu Deus, pensei eu morro farmando... Eu acho que eu morro farmando sapo, mano. Então eu vou farmar o lobo, porque o lobo dá menos dano. E, e o lobo tem 3 campos Então se eu tô dando dano em 3 campos Eu me curo mais Vocês sabiam disso? Então a minha leitura pra farmar aqui a jungle foi essa ó. Em vez de sapo, eu fui lobo por causa disso 3 campos eu curo mais E o lobo dá menos dano Mesmo tendo 3 lobo me mordendo, ele dá menos dano que o sapo Outra curiosidade boba aí também Mas que é interessante O sapo, ele dá dano mágico Ele é o único campo que dá dano mágico Pode parar que o dano dele é igual ao meu, azul I, in I got myself a hot girl and she bad. She got the fucking dogs and some pistols just to match. a Bad baby, I treat her the way she fucking acts. I'm just in the lake since she counting on the racks. Hey, hey, yo. I'm going 80 in the whip, trying to take control. Wanna load another clip? Shout to your head.